Bom, já falamos de deslocamento e o conceito de deslocamento agora vai entrar quando a gente começar a falar, que vai ser nesse vídeo, de velocidade. Tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre velocidade média e velocidade instantânea. Ambas são velocidades, ambas são definidas essencialmente da mesma maneira e envolve o deslocamento, conceito de deslocamento, mas elas nos dão informações bastante diferentes. Sobre o vetor velocidade média, né? para definir o vetor velocidade média, a gente precisa né, relembrar, é, ou pelo menos saber né, o vetor, o que, que é o vetor deslocamento. Vamos relembrar muito rapidamente o que, que é o vetor deslocamento. Eu tinha meu corpo num instante T1 numa posição 1, né, com coordenadas y1 e x1, e, no instante 2, eu tinha o meu corpo com coordenadas x2 e y2. Né? E a gente viu que, dados os vetores posição r1 e r2 desse corpo, a gente podia definir, a gente podia calcular o vetor deslocamento né? como a subtração do vetor r1 do vetor r2, tá? No outro vídeo, eu chamei o vetor de ΔR1,2, agora eu estou chamando de ΔR. Eu vou deixar esses subscritos do ΔR aqui, do vetor de deslocamento, mas né, fica subentendido que é o deslocamento saindo de, quando o corpo sai de um ponto 1 até um ponto 2. tá certo? Então, nós já vimos essa, essa definição e o vetor de deslocamento é esse cara daqui. O que, que é a velocidade? do corpo? Basicamente a velocidade, vocês já viram em uma dimensão, né? é uma medida de quanto o corpo se desloca no espaço em um dado intervalo de tempo. Né? Nesse caso aqui nós vamos ter o vetor velocidade média definido como o vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, né? que é o, a diferença de tempo entre T2 e T1, ou seja, T2 menos T1. Tá? E esse cara daqui, né? a gente agora, eu vou colocar R2 na, na direção X, ou seja, componente X de R2, menos componente X de R1, essa vai ser então a componente X do meu vetor R, na, é, tudo isso né, apontando na direção e chapéu, mais R2Y menos R1Y na direção J. Né? Esse aqui é o meu, minha componente y do meu, do meu vetor deslocamento e dividido por delta t. Por que, que a gente chama esse cara de velocidade média? Né? Porque não necessariamente meu corpo se deslocou daqui para cá ao longo de uma, de uma linha reta, tá? É, a velocidade média tem um significado físico simples, muito simples, na verdade. Né? Ele é basicamente, ela é basicamente a velocidade que um corpo teria que ter para se deslocar do ponto 1 ao ponto 2 em linha reta no intervalo de tempo Δt que ela levou para sair do ponto 1 e chegar ao ponto 2. Tá? Se vocês pararem para pensar, como eu disse para vocês, né, o corpo pode ter feito não uma linha reta, mas pode ter percorrido uma trajetória meio esquisita, tipo essa linha roxa aqui. Okay? Então, basicamente, o que, que acontece? Né? Quando, é que vale, quando é que é mais interessante a gente calcular a velocidade média? Quando a gente só tem ponto inicial e ponto final do nosso da posição do nosso corpo no espaço, tá certo? Se a gente não tem nenhuma informação sobre a trajetória real que esse corpo tomou para sair do ponto 1 um e chegar ao ponto 2, vale a pena, então, a gente né, calcular a velocidade média que nos dá, pelo menos, alguma ideia de uma ordem de grandeza, que, às vezes, pode até estar tá bastante errada, mas algum número a gente tem para descrever esse movimento, tá? Outra coisa que a velocidade média não considera né, que o corpo, ao longo dessa trajetória aqui, e não precisa nem ser uma trajetória curva, pode ser a trajetória em linha reta aqui, tá certo? Que esse corpo possa ter percorrido essa, esse espaço entre o entre ponto 1 um e o ponto 2 com velocidades diferentes. Talvez ele tenha ido metade desse caminho a uma certa velocidade e na segunda metade do caminho ele aumentou a velocidade isso pode acontecer mesmo em linha reta né um exemplo bastante simples de quando que isso acontece quando o pessoal está na estrada né vê que vai vê que vai passar o radar de velocidade diminui e aí assim que passa o radar de velocidade né acelera então o vetor velocidade média, ele não dá para a gente muitas, das, muita, muitas informações. Quem vai nos dar essas informações é a velocidade instantânea do corpo. E o que é a velocidade instantânea do corpo? Basicamente, é o limite da velocidade média. Né? Isso aqui é o quê? Basicamente, a velocidade média quando o intervalo de tempo tende a zero. Tá? Do cálculo, a gente sabe que esse, que esse limite aqui vai nos dar o quê? A derivada de R em relação a T, do vetor R em relação a T. Derivada em relação ao tempo é uma taxa de variação em função, é, né, em função do tempo. O que é a variação de um vetor? Basicamente... O que faz um vetor ser diferente do outro, ou seja, que ele possa variar, é mudar módulo e orientação em relação aos eixos. Tá? Então, esse, essa derivada aqui vai nos dar uma taxa de variação do vetor posição em relação ao tempo. Tá? Então, o vetor posição vai estar podendo mudar, pode mudar tanto de, de orientação como de, de módulo, ou só de módulo, sem mudar a orientação. Tá? Mas isso aqui nos dá então a velocidade instantânea. E agora, se a gente conhece a trajetória, a trajetória do corpo em função do tempo para todos os instantes de tempo possíveis, normalmente isso vai ser dado por uma função matemática, então eu consigo calcular a velocidade instantânea em qualquer instante de tempo do meu do meu movimento, tá? E esse vetor é r, né? De novo, r é x na direção i mais y na direção j. Agora, nota que x e y eu não estou colocando aqui para não deixar a notação muito pesada, mas são funções do tempo, tá? Soma das derivadas, derivada da soma é a soma das derivadas. E como esses vetores i chapéu e j chapéu são Constantes, eles não variam, afinal de contas, i chapéu está sempre apontando ao longo do eixo x e j chapéu está sempre apontando ao longo do eixo y, sempre na mesma direção e sentido e sempre com módulo igual a 1, esses caras podem sair da derivada. E aí eu fico com dx dt vezes i chapéu mais dy dt vezes j chapéu. Esses caras aqui são escalares. Esses caras aqui são componentes x e y de um vetor. Tá? Então, minha velocidade, eu posso reescrever como v na direção x apontando na direção chapéu, mais v na direção y apontando na direção do vetor j chapéu. Ora, isso daqui é a componente vetorial x da velocidade isso daqui, esse cara aqui, né, é a componente vetorial y da velocidade, tá? Então, né, o vetor velocidade instantânea pode mudar de módulo e de direção e de sentido na presença de um vetor aceleração, tá? É justamente a aceleração que vocês já conhecem o, o conceito, ainda que talvez não da maneira que se deve ou não com a profundidade que se que se necessita, né? mas é o vetor aceleração que vai mudar o módulo, a direção e sentido do vetor velocidade, e o vetor velocidade vai ser sempre tangencial à trajetória quando a gente fizer Δt né, tender a zero. Para a gente fechar a discussão, né? Vamos falar de, de vetor velocidade em três dimensões? O que acontece é que em três dimensões, o vetor posição adquire uma nova componente, que é uma componente z, e isso vai ser levado em conta através desse termo aqui, que é z na direção k' -chapel. A definição de velocidade continua sendo exatamente a mesma. Só que agora é só o detalhe do cálculo que vai mudar. Né? Vai aparecer uma uma terceira componente aqui na derivada, tá? A minha derivada da soma, né? A derivada da soma vai ser decomposta na soma de três derivadas. De novo, esse, essa componente aqui, esse K chapéu, também é constante em relação ao eixo Z, né? Então ele vai poder sair da derivada do mesmo jeito e eu fico com a velocidade só com um termo a mais. É só um pouco de conta a mais, tá? E aí eu vejo que a minha velocidade também adquire uma componente z. Tá? Então por hoje, é, por esse vídeo é isso. O próximo vídeo a gente fala de aceleração e aceleração média.